Bem-vindos mais uma vez aos dias de jardim. O meu nome é Madalena Costa e vou estar convosco nesta próxima hora a apresentar o workshop Faça a Minha Horta em Permacultura. Comigo tenho a Sílvia. Olá, Silvia, Olá. Obrigada por teres aceito o nosso convite. A Silvia é consultora de permacultura e faz parte do projeto Aldeia do Val. Silvia, passo-te agora um bocadinho a palavra, queria que explicasse um bocadinho o que é este projeto, também para apresentar às pessoas lá em casa. Bem, o projeto, depois podem ir pesquisar um bocadinho sobre ele. O que eu gostava de vos falar, assim só, assim, rápido, é o que é que é a permacultura. Então, permacultura é design sustentável para ambientes humanos e que basicamente suprime as nossas necessidades enquanto seres humanos. Água, comida, abrigo, energia. Hoje estamos aqui focados um, a falar um pouco sobre as plantas e sobre como é que podemos construir uma horta uh, num espaço mais pequeno, mas que estas, estas técnicas também podem ser replicadas para uma propriedade um pouco maior, ou mesmo para o terreno. Então, para uma cultura é isso. Design sustentável para ambientes humanos. Tudo focado para o nosso bem-estar. Depois, se quiserem saber mais um bocadinho, pesquisem ou contactem-nos. Está tudo ótimo. Queres-me fazer alguma pergunta? Quero. Eu antes, até a título de curiosidade, queria saber um bocadinho como é que tu defines... A permacultura, e se achas que ainda é uma definição que não está ainda presente na sociedade, se já está a crescer, como é que é a tua visão um bocadinho disto? Uh, o conceito está a crescer, cada vez temos mais pessoas uh, a tentar perceber o que é, porque qualquer ser humano vai ressoar com, com o conceito não é, da, da permacultura. Todos nós precisamos de água, de Exatamente comida, sim. de abrigo, de energia. Um, e a permacultura o que nos faz é sentir seguros e o que é que é okay. esta coisa de nos sentir, como é que nós nos sentimos seguros, exactly. não é? Sim, Porque sim. normalmente temos uma falsa segurança, pensamos, -se, ok, tenho um emprego, tenho isto, tenho aquilo, mas depois rebentou esta história toda e o que é que aconteceu? imenso muitos de nós sentimos-nos inseguros, não é? Certo? Com sim, isso. Claro. Então, o que a permacultura traz é trazer-nos essa segurança, okay. a segurança alimentar, não sim. é? A segurança de, de poder ter, a soberania, de poder ter uhum. o poder sobre aquilo que eu como, sobre aquilo que eu produzo, como eu quero vender etc. Certo. Não é? Então é, é essa essa é a base são os seres humanos. O, o centro da permacultura, o core mesmo, uhum. são seres humanos. Não é? okay. Então quando nós falamos em permacultura, não é? É contração de duas palavras uhum. de perma, ou perma de permanente e cultura, certo. cultura de humanos. Esta este conceito vem da agricultura permanente, mas calou para certo, sim. não é para humanos porque a natureza não precisa de ser salva, quem precisa de ser Exato. salvo somos nós, os seres Sim. humanos. Então, é aí que entra o design em permacultura. Permacultura é design, é desenhar algo okay. para seres humanos. Certo. É isso que é. Sim, e okay? está muito ligado também à sustentabilidade, no fundo. N sustentável é o mínimo. Não, pode, não podemos chamar permacultura se não for sustentável. Exato. Okay. Não, é essa... impossível isso acontecer. Ok, está okay. okay. bem. Seja a nível de plantas, de animais, de gestão de uma casa, de gestão sim. do nosso dia a dia, sim. tem que ser sustentável, é o mínimo. Sim. Sim. sim, sim. Ok. E qual é o primeiro passo? Então aqui no nosso coração? Então hoje vamos vamos tentar aqui uh, representar mini hortas, vamos okay. replicar do macro para o micro, um mini florestas, mini hortas. Não é? E com plantas que usamos no nosso dia a dia, na nossa casa, gostamos de comer. Quando temos pouco espaço, podemos sempre usar o espaço vertical, uhum, não é? Okay. Ou colocar floreiras destas, depois também, nós temos... Um, há uns, uns ganchos próprios para que os possamos colocar sim. assim, na sim, parede, sim. não é? O okay. limite também a nossa criatividade. Eu acho que o ser humano em si, todo, todos nós criativo. somos super criativos, <risos> então é ótimo. Dá para usar estas floreiras assim. Estas são espetaculares porque têm, estes, reservatório, têm este sim. reservatório. Não, não não tenho que me preocupar se vou sujar, se não vou, okay. por isso eu sou fã destas floreiras assim. Uhum. Uh, então vamos replicar uh, essas mini hortas que qualquer pessoa pode ter. pode ter em casa. A única coisa que eu tenho de ter em consideração é a exposição solar. Okay. Okay? Então, eu tenho plantas, a maioria delas, uh, que eu uso para a horta, como por exemplo tomates, não é? os tomateiros, ou pimentos, ou alface, ou mesmo estas aromáticas. Alice, eu não tenho aqui nenhuma, talvez a cidreira, que nós temos aqui, podes-me passar? Posso? Aqui. Uh, talvez a cidreira e as mentas aguentem um bocadinho mais da sombra. Certo. Todas as outras necessitam de pelo menos cinco horas de exposição solar direta. Então, é, a única ok. coisa que eu tenho que ter em consideração numa varanda, num terreno, numa propriedade, é ter pelo menos essas 5 horas de exposição solar. Não interessa se é de manhã, se é à tarde, se é ao fim do dia. Pois, era isso que eu tinha perguntar. Não interessa. Tinha... Okay. As cinco horas são necessárias para que elas desenvolvam. Certo. Não todas, mas a grande maioria delas. Ok? O que é que eu posso fazer também? Não é? Além de usar estas florezas, e nós já vamos, vamos, se calhar vou fazer já, sim. começar aqui a, a plantar. Eu gosto de usar este substrato aqui, além disso eu sou fã, eu comprei mesmo este substrato, <risos> okay. desculpem Ainda bem, sim. Uh, porque eu gosto de usá-lo para sementeiras. Este okay. aqui, então, eu uso bastante... Aconselhas este, que é o que também eu tu próprio usas? Este é pontos. o que eu uso para sementeiras, sim. sim. Okay. Ou uso o composto feito por nós lá, mas o composto feito por nós é tão rico, tão rico, tão rico, que eu, para o poder usar para sementeiras, tenho que pasteurizá lo tenho que meter água okay. a ferver, matar tudo, que é para ter um composto menos rico. Sim. Este aqui é perfeito. Okay. Por, okay. Primeiro não tem sementes, vem sem sementes. Sim. Ele é feito de matéria vegetal, não é? É um composto universal, mas é de matéria vegetal. Sim. e hum, não tem químicos, okay. o que é espetacular, sim, sim. não é? E depois, eu vou encher aqui esta floreira, vou pôr, não a vou encher, que é para depois poder plantar, mas eu quero vos mostrar o que é que nós temos que ter em consideração, além da exposição solar. Hum. É o tamanho das plantas, eu tenho que conhecer as plantas antes de as colocar, okay. então isto é um trabalho quase exaustivo, então, em primeiro lugar, o que é que eu vos aconselho todos nos a ver é, apaixonem-se. Primeiro tem que se apaixonar. Quando se apaixonam pelas plantas, as coisas mudam. Sim. Porque é a mesma coisa quando eu me apaixono por uma pessoa. e quando me apaixono por uma pessoa, eu quero conhecê-la. Exatamente. Não é? Eu quero saber como Sim. é que ela vive, o que é que ela gosta. Sim, é que estão é? que com amor tudo sossega. Pronto, portanto. então, primeiro conselho, apaixonem-se pelo mundo Sim. vegetal. Depois de se apaixonarem pelo mundo vegetal, é muito mais fácil é mais de conseguir compreendê-lo. É há várias dicas que eu vos vou dando ao longo desta hora, assim pequeninas coisas que o comum mortal pode fazer sem termos certo. que estudar a botânica ou a agronomia sim, sim. ou essas coisas. Eu tenho que entendê-la, eu tenho que olhar para ela e hoje em dia temos o um mundo digital na ponta dos dedos. Vivemos no primeiro mundo, tenho acesso ao mundo digital, <risos> em qualquer sim. lado posso ir procurar, não é, na internet sobre esta planta, por exemplo, manjericão. É uma planta o ok? quê? Anual? É uma planta perene? O que é que é uma planta anual? Uma planta que cresce, tem um ciclo curto, certo? não é? Sim. Tem, não quer dizer que seja um ano, é um ciclo muito curto, podem ser meses, então ela cresce, uhum. dá flor, dá semente e morre. Okay. Eu tenho que perceber essa diferença. Por exemplo, a cidreira já não tem esse comportamento. Okay. Não é? Apesar de que, se formos a ver no, no, no extrato vegetal, não é? Uhum. Porque nós na natureza temos vários extratos vegetais, as herbáceas, não é? Que são estas e estas, depois temos herbáceas um de cobertura de solo, herbáceas um pouco maiores, arbustos como esta lucilima, ou as, as alfazemas, ou os tomilhos, ou então, até chegar às árvores, não é? Pegando porra, padeira. eu tenho que perceber a que é que ela pertence. Okay. Se eu percebo a que é que ela pertence, eu vou conseguir perceber que espaço é que ela também precisa então, e quais sim. são as plantas que combinam com ela, sim. Certo? Certo, certo? Por exemplo, eu chego aqui à loja e vejo ah, uma lucilima tão linda, eu só a vejo deste tamanho, não é? Uhum. Mas imagina, eu não percebo nada de plantas. Sim. Não é? Pronto, vou levar isto e compro um vasinho pequenino para a colocar ou a levo só nesta e depois, passado um tempo, a minha planta começa a morrer. Porquê? Sim. Porque não tem espaço. Plantas pois, em é vaso são iguais a peixes em aquários. Sim. ok? Precisa Primeiro, têm que espaço. ser alimentadas, não Sim. é? E depois precisam um de espaço. Sabendo que esta planta cresce muito, eu tenho que arranjar vasos adequados para elas. Sim. Certo? Sim, sim, Pronto. Depois outra coisa que eu tenho que ter em consideração, depois de saber o porte dela, se ela é anual, se ela é perene, por exemplo, aqui a cidreira ela é perene, está sempre viva, ela não morre durante o ano todo, certo? Está sempre viva. Sim. Esta não, tem um este ciclo é curto. Diferente. Sim. Não é? okay. O que é que eu tenho que ter em consideração? Primeiro, quando vou ver das plantas, para hum. comprar as plantas, eu Espreito sempre por baixo. Se eu vir que vejo muitas, muitas, muitas, muitas raízes aqui, se calhar não vou levar essa planta. Desculpem. Mas se eu a vejo assim como estas, que são super saudáveis, por exemplo esta aqui, ainda dá, olha, vou abri-la só para vocês verem. Ela está assim, mas isto quer dizer o quê? Primeiro, vai ser mais difícil tirar, estão a ver assim, que esta planta está com as raízes todas embrulhadinhas? Certo. Pronto, vai ser mais difícil para ela começar a desenvolver. Sim. Então, o que normalmente nós fazemos, o que não se deve fazer, porque não se deve mexer muito nas raízes das plantas, porque elas vão demorar mais tempo a recuperar, é como nós fizermos uma cirurgia. Pois, era isso que eu estava okay? a pensar, era é como fazemos uma cirurgia. Pronto, assim. então o que nós fazemos é soltar um bocadinho das raízes, mas com cuidado, sem sermos muito brutos. Pronto, tentar soltar só um pouco, mais embaixo, nem precisa ser dos lados, uhum. só para ela continuar a crescer para baixo. Okay. Mas esta eu vi há pouco e ela não tem, não tem o mesmo comportamento, está okay, assim, as raízes até estão um pouco mais saudáveis, mas o problema aqui, esta planta está espetacular, super saudável, aqui é que eu tenho muitas plantas juntas, okay. então o que é que eu posso fazer aqui? Sim. Eu comprei uma planta, mas eu tenho muitas, não devo plantar, imaginem este. Estás a ver um manjericão, não é? Certo, sim. Um manjericão, só uma planta destas pode atingir um porte de 25 sim. centímetros, 30 centímetros e mais uns, okay. mais uns 30 de, de largura, dependendo da variedade. Ok, O que eu faço é delicadamente abrir, vês como as raízes também estão super saudáveis aqui, sim. Okay? e eu divido as... Então, eu posso usar, eu posso colocar isto num vasinho mais pequenino. Okay. Eu posso dividi-las, posso multiplicá-las. Certo, sim. Ok? Pronto, e, e tenho que perceber a que extrato é que elas pertencem para conseguir consociar com outras. Por exemplo, uma que eu gosto muito de juntar, e nestas floreiras que podem, uhum. por exemplo, se forem floreiras assim, também podemos usar estas um pouco... Ai, desculpem-me. Um pouco maiores, certo. vou pôr aqui. Não é para plantas maiores. Sim. Mas, por exemplo, aqui nesta... Eu vou colocar, até vou colocar um pouco mais de solo, uhum. não é? Para verem. Silvia, enquanto estás a fazer isso, deixa-me só dizer que podem perguntar tudo aquilo que, que precisarem, necessitarem, Por porque nós vamos respondendo às vossas perguntas e já temos uma primeira. Por favor. Que pergunta aqui, qual é o melhor método para afastar os caracóis? Sei que ainda não chegaste aqui a esta okay. parte, mas... Posso, posso. Respondendo... Então, em permacultura, nós na realidade não usamos... Uh, uh, não, não é hábito de usar produtos de síntese. Ok. Usamos no início quando para tentar controlar algo. Não É permitido, não há ismos, isto é, não há fundamentalismos dentro certo. do mundo da primacultura. Podemos usar, mas o ideal é criar nichos ecológicos. Ok. E okay. quais são esses nichos ecológicos? Primeiro, qual é a primeira pergunta que temos que fazer? É, primeiro é voltarmos a ser crianças. Estar sempre a perguntar porquê, porquê, porquê, porquê. porquê? A altura dos porquês. Porquê, porquê, porquê, porquê. Então aqui é quem é que como caracóis? Como é que se chama essa pessoa que fez a pergunta? Desculpa, que é dirigir-me, uh, não sei se não consegues ver, ver, mas não interessa. Não sei, então, temos que perguntar, quem é que come caracóis? Chama-se Tiago Coutinho. Ok, quem Tiago, é como quem é que é come caracóis? E o Tiago agora está lá em casa, sei lá, eu como, também <risos> podes, também podes, Tiago. Mas, uh, são árvores normalmente, e mais, há um que eu adoro, que eu vou vos dizer, e aí criamos os nichos. E podemos criar casas nem para insetos, por exemplo, sim, não é? ou se não temos exemplo. tempo de os fazer comprar, sei lá. Pronto. Sim, sim, casas sim. de para insetos, é uma, uma delas. Okay. Porquê? Porque há um inseto voraz que adora comer caracóis. Vai ficar todo contente. Sabem qual é? <risos> é o pirilampo. Está a aparecer agora nesta altura do ano. Então os pirilampos sim. comem caracóis. Eles são um inseto que podem estar em... Podem viver até três anos uhum. Então Desses 11 meses, ou do, do, desses 3 anos, 11 meses passam estão em estado de larvar Sim. e enquanto estão em estado de larvar, comem lesmas e caracóis por sucção e quando passam à idade adulta comem pólen. Onde é que eles vivem? Em troncos Sim. velhos, de madeira, etc. É claro que num apartamento se calhar eu não consigo criar um claro. nicho Sim. Não é, Sim. Para, para o fazer. Agora, quando estamos em, em... mas eu presumo que não seja o caso do Tiago, não é? Porque normalmente, também, quando estamos em apartamento, não temos esse problema assim, é mais fácil de apanhar. Por isso, Tiago, começa a criar os teus nichos ecológicos. Sim, é uma, não maneira, é, é, é uma, uma das maneiras. É de Depois, há sempre produtos de síntese que podem comprar, autorizados pela, por, pela agricultura biológica. Uh, normalmente não promovemos isso porque o ideal em permacultura é criar esses nichos ecológicos, usar os recursos biológicos ao invés okay. dos produtos de síntese, para que, porque, porque design em permacultura imita a natureza na íntegra. Pois, sim. Não é? Então, então, então é perceber isso nisto ecológico, na não natureza, é? não é? O arquiteto, o arquiteto, não sei. Quem criou isto tudo foi super <risos> inteligente e criou as pragas e os predadores. Então <risos> certo, é perguntar sim. quem é que come okay. este ser, quem é que. Não é? E tentar criar o habitat sim. para esse ser dentro do meu sistema. Okay, Convidá-lo a entrar, não é? Certo, exatamente, sim. Tiago, espero ter respondido à tua pergunta. Fica assim também mais explicado e mandem, vão mandando as vossas perguntas também que nós vamos respondendo. Então, eu coloquei aqui, estes aqui pertencem a um extrato vegetal, eu coloquei-os relativamente próximo, porque eu okay. posso... O universo abomina espaços vazios. É isso que eu te que okay? perguntar, se havia alguma regra de proximidade sim, ou não? A regra de proximidade tem a ver com o tamanho da planta, okay. mas elas... Imagina, as plantas quando não pertencem ao mesmo estrato vegetal. Sim. Não é? Aquela história do, por exemplo, aqui temos esta salva. Ela não pertence ao mesmo estrato vegetal que este uh, manjericão. manjericão. Sim. Primeiro porque é uma planta perene, arbustiva, pode crescer até um metro de altura, dependendo da variedade. Sim. Não é? Esta não. Ok. É mais pequenina, mais baixinha, tem um comportamento diferente. Pronto. Sim. Quando eu percebo que não pertencem ao mesmo estrato vegetal, eu posso juntá-las. Okay. Isto quer dizer o quê? Que elas não competem por espaço, nem por nutrientes, porque okay. aquilo que estão a crescer para cima, muitas das vezes também crescem para baixo. Okay. As anuais não têm o mesmo comportamento que as perenes, mas por regra funciona assim, certo. então não ocupam o mesmo espaço, nem fora da terra, nem dentro da terra, logo okay. aí as raízes nem entram em competição pelos é. mesmos nutrientes. Além okay. disso, muitas das vezes elas ajudam-se umas às outras, então uhum. sim, é-me permitido aqui colocar agora uma ou outra que não sim. pertence ao mesmo extrato vegetal. Eu coloquei manjericão e uma das consociações que eu faço uhum. é com tomate. Okay. Por exemplo, olha este, este tomatito aqui não é um, são dois. Se eu certo. os plantar assim, eles vão ter dificuldade em crescer, okay. os dois. Então e? o que eu faço vem assim da loja, eu separo-os. pois há outras coisas que vocês também têm que ter em atenção: que há muitas pessoas que pensam que isto são químicos, mas não são. As tais bolinhas vermelhas. Quando brancas vocês compram as plantas, aí, vêm com, às vezes Deixa com umas bolinhas brancas. Sim. Não dá para ver Deixa agora aqui, ver Olha, algumas têm. Esta, esta aqui tem algumas, sim. Sempre estas bolinhas brancas que vêm aqui. Isto aqui, ou é vermiculita ou pirlita. Pirlita é assim mais um, um, prateado. Certo. Isto basicamente são rochas vulcânicas que vão a altas temperaturas e. Um, Uhum. Ficam assim, são usados na jardinagem para Sim. manter a umidade. Okay? Então aqui, imaginemos que isto é um, um tomateiro. o um, um, cherry. Sim. Pronto, eu aqui para o tomateiro cherry poderia colocar um num canto deste lado e outro deste, mesmo no cantinho. Porquê? Depois posso-lhe colocar um tutor e pego nisto, uhum. assim como está, até lhe podia fazer uma cobertura de solo, com certo. aparas, com serradura, não é? com outras coisas assim, só para minimizar a rega, porque se nós repararmos, a natureza cobre o solo. Sim. Se formos passear na natureza, só conseguimos ver o, sol, o chão mesmo, o solo, a terra, nos trilhos dos animais. Sim. Tudo o resto está coberto, ou de verde ou de castanhos. Exatamente. para em permacultura, sim. nós também imitamos isso. porque Suprime o crescimento de ervas. Okay. Não é? E quando eu estava a dizer que o universo abomina espaços uhum. vazios, isso quer dizer que se eu não preencher bem os espaços, vai-me aparecer as tais ervas daninhas, que em agroecologia não existem. Okay. Sim, sim. Sim. Só existem ervas com funções, plantas com funções, daninhos não há, só seres humanos neste planeta, o sim, resto sim. não é nada daninho. Só plantas com funções. Então, podem colocar, as aromáticas no geral gostam de estar em grupos, em núcleos. Sim, ok? Gostam de estar juntinhas assim em núcleos. Estas duas, como não pertencem ao mesmo estrato vegetal, o, o tomateiro ele vai crescer, vai precisar de um tutor. Certo. Não, é? Sim. não temos aqui, mas poderíamos meter aqui um tutor, uma cana, qualquer Sim. coisa, ou uma Sim. rede para okay. segurar. Pra e depois exatamente. o manjericão vai criar este tufo aqui também no meio. E é ótimo, porque podes apanhar logo os, e, os e o manjericão ao mesmo claro, tempo. Sim. Não sim. É? Esta é uma das ideias. Silvia, temos mais Eu, uma questão, agora já disseste claro. na floreira, vou-te perguntar aqui. Estão a questionar se as floreiras têm que ser furadas para drenar a água? Sim, têm. Okay. As têm que ser furadas, tem que haver drenagem, a não ser que queiram cultivar plantas aquáticas. Também pode. <risos> também é? é possível. Também sim. é possível. Se forem plantas aquáticas, não. Se forem plantas, tem que haver boa drenagem, dependendo do que. Por exemplo, se calhar, se for uma menta, ou uma cidreira, ou plantas que, que nascem perto da água, eu não me vou preocupar muito com isso e se calhar até uh, uh, muda um pouco o substrato com mais uh, matéria orgânica para que haja mais, okay. ou usa uh, pirlite ou vermiculite para ter mais água. Se não, tem que ter uma boa drenagem, por isso é que se calhar, essa pessoa não estava cá no início de, de, do workshop, mas estas floreiras estão tem furadas e elas têm um reservatório e a água fica aqui não é? E Exatamente. é bom porque mantém. Sim. Mas depois também, uma, uma ferramenta que eu uso imenso, mesmo na horta, sem ser só nos vasos, sim. eu uso um aparelhozinho para medir o pH e para medir a umidade. Ok, uh, sim. E às vezes vou medir a umidade e eu até penso que aquilo precisa de rega, e mede uh, mas mas a umidade e realmente ao pé das raízes está tudo, okay. está tudo bem, por isso mas é ter atenção, por exemplo, não queremos plantas com pés demasiado encharcados a não ser que elas nos digam isso, que sejam um plantas. Por isso lá está, exatamente. de onde é que tu és? É assim, olá, de onde é que tu és? É conhecer, O que é que tu não gostas, é? não é? Sim. E tentar perceber, ok, esta gosta de água, então se gosta de água, eu vou colocar em ambientes água, não é? que gostem mais de água. E, sim, então aqui a regra é desenhar, nós chamamos a isto de desenhar no espaço e no tempo. Que esta história? Agora que ela está para aqui, desenhar o quê? Sim, desenhar sim. no espaço e no tempo. Okay? Nós okay. não usamos tabelas de consociação de plantas, uhum. o que nós temos o cuidado é de perceber quais são as plantas que possam segregar alguns alguns químicos ou que possam suprimir o crescimento de outras. Okay? Agora, no geral, todas as plantas dão com todas, eu só tenho que perceber a que extrato vegetal é que ela pertence, para não haver competição entre elas, não é? Então eu posso colocar uhum. Por exemplo, uma menta, não okay. é? Vamos imaginar uh, com os pimentos, por exemplo. Sim, exemplo, sim. Okay. E, vai Esta, e elas sim. são muito pequeninas, agora é ridículo estar a mostrar isto, <risos> são bem pequeninas. Sim. Mas o pimento vai crescer imenso, não é? Exatamente. Pode chegar a um metro sim. ou mais. E a menta? Também pode. Mas ela pode estar sempre baixinha, eu posso mantê-la baixinha. Okay. Não é? Mas também posso colocar. Alecrim, não é? Apesar de que eles não Sim. têm... Isto porque têm as necessidades mais ou menos similares. Mas eu posso colocar, por exemplo, alecrim por cima, não é? Sim. Imaginem numa floreira destas também. Vamos, vamos meter, para eu vos mostrar. E aqui eu só meteria mesmo um alecrim numa floreira destas, não iria meter mais do que Sim. isso, é? Vale porquê? Espera, espera. Porquê? Eu não sei se respondi à pergunta. Não, respondeste, okay. respondeste. Temos é outra. Então, Deixa-me só, <risos> deixa só mostrar esta. Então, Mas podes-me fazer a pergunta que Pronto, eu faço é do, isto e do mostro do já. O senhor Tiago Coutinho, outra vez, dos Caracóis, que pergunta se podemos usar a casca de ovo para afastar os caracóis. Uh, podes usar a casca de ovo, mas isso é um problema porque vais ter que andar sempre nisso. Pois, não sim. é? Não, eu não tenho grandes resultados com isso não podes usar, mas vão ter, vão ter que estar sempre nisso e depois vamos ter que ver os elementos. o que, é que Nós não podemos pegar de ânimo leve e uhum. pegar nos elementos que nós queremos e adicionar à horta e ao solo. Ok, não é Sim. Porque se eu olhar para a casca do ovo, é o quê? Sim, exatamente. O que é que é aquilo? Sim. Basicamente, não é, tem o quê? Tem tem muita... tem cálcio, não Sim. é, mas tem, tem muitas outras coisas, tem cálcio. Se eu estou constantemente... Primeiro tenho que perceber, será que eu necessito deste suplemento no meu solo? Uhum. Não é? Não Sim. é... Então, aquilo que eu vou fazer para remediar os caracóis, posso estar a errar noutro. E se nós tivermos excesso de nutrientes, ou de macro e micronutrientes no solo, eles estão lá, mas muitas das vezes não estão disponíveis... Pois, exatamente. Pode ter Para, para, para as plantas, e, e então pode ter consequências. Ok. Mas há... <coughs> Perdão. Há, há um... Eu agora não me lembro do nome. Mas há um, há um produto que vocês uhum. vendem também aqui, autorizado pela Agricultura Biológica, que aquilo basicamente é sulfato de ferro, de que certo. é usado para, também para os caracóis. Sim, pode mas eu te isso é para usar pontualmente, não é? Não é, Tens que arranjar. Ou oh, arranja galinhas. As galinhas comem também caracóis também. É uma também. solução. É? Pronto. Sim, agora. Não sei se respondi, Tiago, não te quero deixar frustrado. <risos> Okay? Agora, temos aqui, temos aqui, ou então, não sei, arranja um vizinho que gosta de comer caracóis, há uma Exame. dica, eu vou vos dizer, eu vi isto num daqueles filmes, sabem, de quinta categoria, ou domingo, que não temos, e todos que estão a ver isto vão ressoar com isto, todos nós passamos por isso, não vale Toda a pena vez. estar a rir, sim, sim, todos sim, vemos sim. de vez em quando um filminho desse, sim, também é no sofá, de pijama, a ver, e aprendi uma coisa incrível que depois fui testar, não é? Que era o um tratar de caracóis dentro de uma estufa, com maçãs partidas okay. aos bocadinhos, espalhadas. E agora okay. vocês dizem, não, não pode ser. Sim. Porquê? Porque eles gostam de açúcar e então eles ao invés de irem comer os vossos rebentos ou as vossas plantas vão, vão buscar a maçã. Vão à maçã. Só okay. que vocês depois têm que se levantar mais cedo para ir lá apanhar os caracóis e as lesmas nas maçãs. Então okay. as maçãs estão a ficar assim já murchinhas na fruteira, ou aquelas fruta, as peras, ou assim, só pegar, cortam assim, as rodolinhas fininhas, espalham pela horta, <risos> e não é? deixam os caracóis felizes. Outra das coisas na horta que come caracóis são os oriços, sim. que são fofos como tudo, então, os oriços <risos> comem caracóis também. Sim. Então, continuando Bem, aqui continuando, no desenho sim. no espaço e no tempo. Coloquei o alecrim, o alecrim é uma planta que pode chegar a um metro e meio ou mais, dependendo da variedade, vamos partir Sim. do pressuposto que escolhemos um alecrim de uma variedade pequena, apesar de que ele é muito resistente às podas, por isso eu posso sempre mantê-lo mais pequeno, okay. ok? Sim. O alecrim é uma planta que vai uh, sofrer bastante se vocês a colocarem na sombra, por isso... É bom estar numa, numa varanda ensolarada, solar, não é? Cada eu adora. gosto. É? Aqui temos outra. Eu sou fã, eu uso tomilho muitas vezes para cozinhar, eu adoro. Uh, então, este tipo de floreiras também são boas para ter perto da cozinha, Temos ali pertinho, sim, não é? Sim, para sim, estar a usar, um mas mesmo para quem tem terreno. Porque quantas sim. das vezes, e isto quem está a ouvir vai ressoar, quem tem horta, muitas das vezes vocês, a mim já me aconteceu isso, querer, por exemplo, uma salsa, vou fazer um abraço ou qualquer coisa, Ai, uma salsa. Olha, hoje vão comer sem salsa porque eu não vou ir à horta. E é ali a 15 metros ou a 20 metros. Sim. Ou porque está a chover, ou porque me atrasei, qualquer coisa. Então. Às vezes dá jeito ter algumas floreiras ou um canteiro mesmo junto à cozinha, ou na janela da Porque cozinha, é com essas que não... É só ali, é, Exato, é, é só ali é Só li! É li é de preferência, não é ter o limoeiro à porta da janela... É. Ai, porta da janela, é disparado! <risos> à, à, logo ali à janela da cozinha. Sim. Pronto, continuando aqui no desenho no espaço e no tempo, sabendo que este vai crescer em altura e também Sim. um pouco para os lados, e precisa de suspensão solar, e não gosta de solos encharcados, não é? Okay. Posso pegar em plantas que têm um comportamento similar Uh, mas que não crescem da mesma maneira, isto é, não pertencem ao mesmo extrato vegetal. Okay. Não é? Então, escolhemos Sim. o tomilho. O tomilho iria, lá está, vamos com devagarinho, ele tem umas raízes, olha lá, super saudáveis, nem Sim. vale a pena mexer mais, Exatamente. pode ir assim, Sim. não é? E vou plantar aqui ao lado, então posso colocar um de cada lado, Ok. okay posso colocar um deste lado, não é? E agora chego aqui e coloco um destes. O que é que vai acontecer aqui? Esta planta vai crescer assim em altura sim. e esta vai encher-me todo o vaso aqui quem sabe até tombar, dependendo da variedade. Ok, okay? bem. O objetivo aqui é não deixem espaços vazios, porque se vocês deixam espaços vazios, o universo vai ser encarregado de semear por vocês. Exatamente. vai ocupar aquele vai espaço. Vai ocupar o um espaço, o universo não sim. quer, por isso é que está sempre a ocupar espaços vazios. Exatamente, okay? sim. Temos mais perguntas? Até agora, ainda não, podes continuar. Oh, Tiago, mais uma, sem ser só dos caracóis. <risos> Façam as vossas perguntas que nós respondemos. Boa! <risos> Mas uh, tu estavas-me a dizer também que recebem pessoas em loja e que te fazem algumas perguntas. Queres-me fazer essas sim, perguntas sim, que às vezes sim. te fazem? Sim, mais se calhar que me fazem é como é que sabemos a quantidade de terra que é ou de substrato que é preciso pôr em cada floreira. Pronto. Ok, normalmente as floreiras Sim. ou os vasos vêm porque com um guia, vasos, Sim. vêm com um guia, estão a ver o guia? Okay. Este é o guia. Sim. Então, a quantidade de terra que eu vou colocar num vaso ou numa floreira é o próprio Está vaso que me diz. Vaso. Eu então, não vou colocar mais até aqui porque se colocar até aqui, depois quando rego ou se houver uma grande chovada ou muita rega, o que é que faz? Acaba por transbordar, pode haver lama, salpicos, essas coisas todas. Por isso, vocês têm um guia. Okay. Okay. e depois há muitos vasos por exemplo como este que até vos tem os tutores das raízes, as raízes são direcionadas para baixo e tudo Sim. e depois, por exemplo, sementes não é? Eu posso usar aqui este também até poderia colocar aqui ok? vou tirar isto daqui da frente, mas por exemplo vamos imaginar agora tenho aqui espaço livre nesta na, vou usar outra, desculpem com licença. Esta grande, que esta é ideal para isto, para uma hortinha. Sim. Okay? Maiorzinha, espetacular. Então, já sabem, o solo tem o guia, não ponho nem mais nem menos do que isso, Sim. porque é para isso que eles são feitos, não é? Sim. Tem o meu guiazinho, já está furado. Também tem aqui dentro destas floreiras, uh, se quiserem aumentar os furos já vem preparado para isso. Espetacular. Opa! E eu posso colocar aqui vegetais e usar exatamente o mesmo princípio, a desenhar no espaço Nossa, e no tempo. O que é que é isto, o espaço? O espaço é o espaço que a planta ocupa no canteiro. Sim. O, tempo, o tempo que ela demora a ficar adulta para frutificar ou, okay, sim. ou para eu poder colher, não é? Uma alface ou, ou, ou o que seja. Desculpem-me só para abrir aqui os... Força, força. Estás também... a conseguir compreender o que eu estou sim, a dizer sim, do sim, Desenho sim. no Espaço e no Tempo? É exatamente, sim. É porque às vezes é complicado, as pessoas não percebem logo. Ok, sim. Temos sim, mais uma pergunta? Temos mais algumas perguntas. Então Olha, vai, perguntaram, força. e esta, perguntam o que fazer para os gatos não irem rapar a terra dos vasos, digamos <risos> assim. Ok, eu vou-te dar uma dica que o meu pai me deu. Colocar bolas de naftalina por perto. Eles ah, não gostam. eles, eles não se chegam depois ao pé. Não. Ok. O meu pai é que me deu esta dica. Bolas de naftalina perto dos vasos, eles não vão lá. E okay. só que é assim, está a acontecer um problema porque vocês querem as plantas todas para vocês é tudo para vocês e o gatinho não tem direito a um vasinho para <risos> Pronto, ele. ele. Também gostava. De Pronto. Alguma, então, não é? se calhar termos um vasinho <risos> com plantinhas para o gatinho. Pronto. Sim. Pronto. Exatamente. E ilusão, até há as ervas específicas o que se chama mesmo erva para gatos. que Eles até gostam. Por exemplo. E, e, e, e vão precisam. Lá. E precisam. Sim. Então, já, já colocámos o solo na nossa floreira, mesmo à conta. Sim. Ok? Como veem, está nesta. Está pela linha, pelo guia. E o que Sim. é que eu posso fazer agora aqui? Não é? Por exemplo, eu tenho aqui sementes de. de rabanetes. Rabanete, Sim. Então, eu tenho, o rabanete é o quê? É uma raiz, ele cresce para onde? Baixo do sol, não é? tem umas folhas para fora, mas eu até posso ir cortando. Que plantas é que eu posso colocar aqui junto a ela que não vai ter? Primeiro, tenho que perceber: em quanto tempo é que cresce um, um rabanete? Sim, e essas informações 30 também. 30 dias, vem, muitas é? das vezes até vem nas caixas. Exatamente, exatamente. 30 dias, então eu sei que se eu vou semear agora, em 30 dias estou a colher rabanetes. Ok. Por sim. exemplo, podia sim. agora pegar. Não é? e juntar uma planta que tenha um ciclo diferente e um comportamento diferente, que cresça, por exemplo, para cima ou para os lados. Exatamente, que vá contrabalançar um bocadinho com o que nós temos a Mas depois há outra dica, e esta eu acho genial, que é... Por exemplo, as cenouras são super difíceis de semear, nem né? todas as pessoas conseguem estar a fazer isso, então... Eu, o que é que eu faço? Eu pego num vaso ou num, num pote, Sim. então ponho sementes de cenoura, okay. sementes de rabanete junto com a cenoura e a areia. Areia de rio, areia sim, normal. Sim. Misturo tudo, depois passo, lanço, faço, a lanço, faço assim, não é? lanço assim, sim, sim. e hum, a areia como é pesada, okay. não é? ela vai colar algumas das sementes sim. e acaba por estar uniforme, mas aqui podes me dizer, ó oh, Silvia, mas isso são duas plantas que pertencem ao mesmo estrato? são duas raízes. Sim. Pois é, mas uma tem um ciclo de 30 dias e, e a outra, outra tem não. um ciclo de 3 meses ou 4. Pois. E aí não vai interferir. E quando então? eu vou colher os rabanetes, fico com um espaço para as cenouras crescerem. Ok, já percebi? Sim. É genial. E agora, qual é que é a quantidade de terra que uma planta quer, uma semente quer por Foi. cima dela? Também já te fizeram essa pergunta? Já me fizeram várias vezes também, sim. é fácil, isso é fácil, não precisamos de estudar nada. É observar o tamanho dela. Então, na natureza, porque permacultura é tudo acerca da observação. Sim. Na natureza, nós observamos tudo, tudo, tudo. Estamos sempre a observar. Somos uns sim. chatos, porque isto é, é como se fôssemos crianças outra vez. Exatamente. Bom, então, quando eu olho, eu vou abrir este pacote. Quando eu olho... Não é? Para estas sementes, eu vejo, já ah, são tão pequeninas, não é? Vocês sim. sabem qual é que é a semente maior do mundo? Por acaso não Um coco. Ah, sim. <risos> Os cocos são, então imagina, um coco demora sete anos a germinar no sim. seu habitat natural, não é? Sim. Esta não, demora menos porque não tem nenhuma cápsula. Certo. Mas sim. imagina, eu olhando para esta semente, sei que é o que a faz na natureza, ela só precisa da mesma quantidade de solo por cima dela. E agora deve estar malta ali a ver. Não, porque eu li no livro a dizer não sei o que é que é o dobro. Ai, ah, eu li 9 centímetros. Sim. Mas porquê? Porque a Mãe Natureza vem cá abaixo e diz só germinas depois de ter 9 centímetros. <risos> não, não funciona assim. Sim, okay? sim. Não sim. funciona assim. Então a quantidade de terra que uma planta ou uma semente quer por cima dela é o equivalente ao tamanho dela. Ok, então se eu tenho sementes assim tão pequeninas, muitas das vezes eu nem faço buraquinhos para, para as, as semear. Sim. Eu basicamente espalho-as assim, okay. Okay? e isto era uma quantidade suficiente, isto nem um quarto do pacote foi, é? Pois sim, ainda tens aí foi bastante, muito pouco. sim. E aquilo que eu poderia fazer agora era, ou pegava em substrato e colocava por cima, uhum. ou só passa assim a minha mão, não é? Assim. Okay. Sim. Passo assim a minha mãozinha e já está. E agora de seguida rego, não é? Tenho que regar. Exatamente, Porquê? Sim. Porque se eu tenho sementes muito pequeninas, como a cenoura, a alface, entre outras, e vou enterrá-las muito, elas não têm a oportunidade de receber a energia da qual se alimentam, que é okay. qual? Sim, o, o sol. Exatamente. É? Sim. Então, plantas muito grandes, enterras um bocadinho mais. Oh, sementes okay. muito grandes, enterras um bocadinho mais. Sementes muito pequeninas. Mais, mais à superfície. superfície, isso é regra para todas. Okay. ok, sim. Mais alguma pergunta? Temos mais, temos várias perguntas já, ah, olha. Perguntam aqui semente e tomates pode ser tudo junto. Como? Né? semente e tomates. semente Não estou com... Ah, menta! Desculpa, <risos> e tomates, sim. tomates, pode ser, se podemos combinar e juntá-las? Uh, eu não faria, a não ser que fosse nas extremidades do canteiro, imagina, okay. podes colocar, se calhar, um tomateiro aqui no centro uhum. e colocar uma na extremidade, mas okay. eu não, não abusaria muito nas mentas, porque as mentas, e como a cidreira também, têm um comportamento, nós chamamos de um comportamento oportunista. Okay, ela sim. não é invasor, ela vai querer dominar o espaço sim. e pode ser um problema para o desenvolvimento de outras, sim. Ok, sim. Ainda temos mais umas. Se podemos usar estufa no verão? Claro, porque não? Tem que, ter uns, tem que, que manter os níveis de umidade e de temperaturas controlados, porque isso depende, por exemplo, eu vivo na zona oeste, tenho sim. muito, muito frio no inverno okay. e tenho muito calor no verão. Uh, se eu colocar as minhas plantas dentro da estufa, elas param no tempo, não desenvolvem. Ok. Mesmo na sementeira, não desenvolvem, ficam paradas no tempo, uh -huh. não é? Sim. Mas imagina que eu até quero ter algumas plantas tropicais. Sim. Que eu quero ter, uh, chega aqui, arranjo umas sementes assim mais tropicais, uh, sei lá, de alguma planta, umas morinhas, alguma planta qualquer que precise mais de calor. Sim. Se calhar até vou usar a estufa, ou por exemplo, papaia. Podem germinar, sim. se comem uma papaiazinha, germinam as semelhinhas de papaia <risos> sim, na estufa. Sim, exatamente. Podem, sim. Se virem que a estufa é muito quente, uh, podem usar rede de sombra. Sim, eu acho que a pergunta foi mais nesse sentido, de como no verão também Podemos já é um ambiente usar, mais nós quente. Nós fazemos sim. isso, colocam rede de sombra. Às vezes eu nem é rede a de sombra que uso, nós okay. agora começamos a pôr uma tela de a tela de solo. Sim. A tela de solo que nós sim, não sim, temos sim. Nos, nos viveiros. Sim, sim, Só sim. que eu, além de manter meter no chão, meto-a na estufa também. Ah. Sim, Porque por é exemplo, muito mais resistente sim. que okay. a rede de sombra. Sim, a rede sim, de sombra digo, é com, sim. O, com o sol sim. vai se desfazendo okay. e a tela de sol não. Sim. É okay. muito, muito mais resistente. E temos aqui ainda mais perguntas. Então, perguntam aqui como posso manter ervas aromáticas em floreiras feitas com caixas de vinho em madeira? Então, a, a, a, aquilo que tu tens que ter em atenção, Sim. é o tamanho das plantas que tu vais escolher. Porque, por exemplo, uma caixa de vinho não tem uma profundidade muito grande. Bem, a não ser que sejam um potes gigantes, <risos> não é? Mas, por exemplo, <risos> uma alfazema, eu não sei que aromáticas é que não, não foste específica ou específica. específica, não sei se foi um capaz mas Foi... Senhora, e... Dona Saga. Ok, mas, por exemplo, se for uma cidreira, se for uma... Ai, isto é uma... Segurelha. Ou Sim. uma seguralha ou, ou, ou a hortelã, ou a hortelã uma salsa, Sim. coentros, tudo isso está tudo bem. Plantas com portes maiores como a lucilima, umas alfazemas, alecrins, isso eu já não te aconselho a fazer nas caixas de vinho porque a, a profundidade não é muita, okay. não é? Acaba Sim. por ser mais pequeno do que isto. Sim, a profundidade também é importante. Não é? E a Sim. profundidade é importante, a não Sim. ser que queiras plantas bonsai. As plantas comportam-se assim, exatamente, não é? sim, sim, mas não sim, vai sim. haver um desenvolvimento muito grande. Agora, okay. há outra questão que ainda não falámos, que é a alimentação das plantas. Sim. Falámos agora das sementes, que podemos colocar, sim, aqui eu não vou inicial. focar do quando é que temos que plantar. Existem calendários de sementeira na internet, Epá, podem ver os calendários agrícolas, sim. entre outros, normalmente nos pacotes das sementes também vem quando é que tem que semear, plantar, etc, oh, tá. por sim, isso sim, essa informação super a intuitiva, uh, dá para o fazer. Agora, uma coisa vocês têm que ter atenção, que é, cada vez que eu tenho plantas, se for numa horta, uhum. e se eu usar os recursos biológicos, biomassa, matéria orgânica, tiver plantas, se eu tiver biodiversidade, eu não tenho que me preocupar muito em alimentar as minhas plantas, porque o próprio sistema irá alimentar-se. Ok, okay? Sim. Agora, se eu tenho plantas em vaso, em floreira, eu tenho que alimentar as minhas plantas, porque é a mesma coisa Exatamente. que ter peixes dentro do aquário, eu tenho que alimentá-los, não vai ser todos os dias. Forma, Quando sim. é que eu tenho que alimentar as minhas plantas? Quando elas estão fora do estado vegetativo, e agora, pronto, o que é que é isto? Pois, era isso que eu te ia perguntar. Okay. Explica um bocadinho então, lá para casa. Então, as plantas uh, também entram num estado de dormência, também ficam adormecidas, não é? E há várias alturas do ano, não há uma sim. altura própria para isso, okay? ok? Por exemplo, durante o inverno, eu tenho plantas que estão a sa saíram do estado vegetativo e estão a dar fruta. dá um exemplo de fruta que dê no inverno. Por exemplo. Romã, por exemplo, as laranjas, sim. não é? Entre outras, então. Essas plantas têm que ser alimentadas quando estão a fazer o quê? Crescer, a dar flor, fruto ou semente. Isso é quando eu tenho que alimentar as minhas plantas. Quando elas estão paradinhas no tempo, por exemplo, quando as alfazemas no inverno não estão a dar flor, estão quietinhas, eu aí não tenho que dar nada, a natureza já está a tratar disso. Primeiro elas estão paradas no tempo, não vão consumir Sim. quase nada. Okay? Por isso, eu tenho que alimentar as minhas plantas quando elas saem no estado vegetativo. Okay? Quando estão a crescer, por exemplo, todas as anuais só, nunca têm estado vegetativo, não é? Sim. Estão -se sempre a crescer. Então tem que alimentá-las. Como é que eu posso alimentá-las? Primeiro, quando? Se eu comprar adubos não é, orgânicos, as instruções vêm na caixa. Se eu quiser fazer adubos em casa, também posso fazer. E aí, Tiago, é que podes pegar nas tuas cascas dos ovos. Não é? Pegas nas cascas de ovos, restos Sim. vegetais e o que vocês podem fazer é triturar isso tudo, Sim. não é? Sem carne e sem peixe. Não é só restos vegetais, trituram tudo. Eu adiciono 10 vezes mais de água, eu trituro tudo com água e depois faço um para 10. Isto é, 10 vezes Sim. mais de água. Se tivesse itrimos, ponho ainda mais água porque é muito, muito ácido. E aí eu rego as minhas plantas uma vez a cada 15 dias em vaso. E vocês têm de fazer isso. E as sementeiras é igual. Porque as sementes têm as suas próprias reservas nutritivas quando Sim. têm as primeiras folhas. Depois de virem as segundas folhas, que são as, uh, uh, as folhas definitivas, não é? E aqui, por exemplo, tu consegues ver, tens primeiro os cotiledones, vês aqui, as Sim. folhinhas redondinhas, vês? Sim. Que é igual para todas as plantas e depois já consegues ver as folhas definitivas do manjericão. Sim. Sim. A partir deste semente elas têm que ser alimentadas porque estão num vaso. Sim. Okay, porque elas já consumiram as suas reservas nutritivas e já estão a consumir o que está no solo. Sim. Okay? E aí têm que ser alimentadas, e claro, e a rega. Pronto, não é? Sim. Eu não sei se foi claro. Foste sim. ainda temos mais perguntas, aqui do António. Pergunta, a hortelã dura o ano todo, ela gosta de muito sol. Uhum, sim. ela gosta de sol, mas também cresce na sombra sem qualquer dificuldade. E a hortelã deves podá-la, está sempre a podá-la, porque se ela cresce muito para fica feia, Okay. Deixas crescer e pode, ceifas, eu tenho que costumo dizer ceifar, ceifas a hortelã que ela vai arrebentar toda linda <risos> e maravilhosa. Sim, e há, há pouco mexeste no manjericão e temos aqui uma pergunta um, da Paula a perguntar, se para cortar o manjericão para a comida, por onde devemos cortá-lo? Eu corto folhas, não o corto todo. Okay. Eu uso só folhas, vou tirando as folhas e dando a oportunidade que ele cresça e dê semente, porque como é uma planta anual, eu gosto de recolher as sementes de, das plantas. Então deixo pelo menos uma para dar semente, não é? Mas eu prefiro tirar as folhas sim e só sim. no ciclo, no fim de ciclo mesmo é que aí tiro a planta toda e uso. E mesmo quando ele seca, eu uso a planta seca okay. para cozinhar. Sim. Não é por ele estar seco não, não que deixa as de okay. propriedades. a ah, não sei sim. que tenha apodrecido por sim, alguma sim, razão. Sim, mas, sim, sim, sim, sim. Se secar não, está tudo bem. Okay. Mais. Voltámos aqui ao, ao campo dos bichos. A Patrícia Almeida pergunta o que fazer quando há muitos mosquitos na terra dos vasos. Na terra dos vasos é porque ela tem que cobrir o solo. Eu não sei, não sei ver, era tão bom ter esta interação. Perguntar, Patrícia, <risos> tu cobres o teu solo? Estás dizer não, e eu, pois, mas tens que cobrir. Okay? Okay. É cobrir o solo. O okay. Cobrir o solo vai trazer. Quando cobrem o solo com palha, com uh, outro tipo de matéria orgânica, serradura, aparas, as cascas de, do pinheiro, a caruma, o limite é os recursos que vocês têm disponíveis. Quando o fazem, o que acontece é que vocês vão criar habitat para fungos, micro-organismos, bactérias e outros insetos. E esses outros insetos, muitas das vezes, são predadores das larvas ou das pulpas de outros insetos também. Sim. Então, o universo, este, este planeta um é ciclo. incrível, é um Sim. ciclo fechado. Nós não temos deficiência, assim, não existem problemas de nada na horta, existem deficiências de elementos, só. Sim. Ok, então, ok, eu tenho um problema de mosquitos, quem é que come mosquitos? Quem é que eu posso inserir aqui que come mosquitos? Outra das plantas que eu uso muito como recurso biológico em horta, mas horta, horta sem ser aqui, mas também podem ter porque é comestível é o crisântemo coronário. O crisântemo coronário tem uma substância ativa e o piretro também. Que tem uma substância ativa que é a piretrina e a piretrina, se tu fores agora aqui à loja aos inseticidas, vais começar a ver que é uma substância ativa que está presente em vários inseticidas. E essa substância o que ela faz é mexer com os neurotransmissores de, dos insetos de casca rija e mata-os, mas também os avisa para eles não colocarem ali os seus ovos ou as suas polpas. Claro. É? Então é Sim. muito interessante porque podemos ter este jogo, é só entender como é que funcionam os elementos no planeta. É, é um bocadinho é? perceber o ciclo também e jogar e, um bocadinho exemplo, também o com isso. E coronário é comestível, Sim. É medicinal, afasta insetos, é uma boa planta para a abelha, às vezes, em permacultura cada elemento tem que ter múltiplas funções. Sim. Então, este é um deles, não é? Por isso, é uma maneira dela afastar também insetos e se eles estão a colocar uh, os seus ovos lá, primeiro, é a cobertura de sol, segunda aconselho a pôr o crisântemo se tiver espaço para isso. Okay. E é selvagem, encontramos por aí. Sim, Apesar sim. também sim. podes comprar, mas, mas encontra-se facilmente. Sim, sim. sim. E olha, em relação aos rabanetes, tu há um bocado puseste aí Sim. umas sementes, temos aqui uma pergunta que diz as folhas dos meus rabanetes começaram por ser verdes e agora estão amarelas e rosa e algumas murcharam okay. e agora estão a nascer outras verdes. Ok, rosa pode ser stress, normalmente pode ser stress ou falta de algum nutriente, mas também pode ser falta de azoto. Uma das coisas, que ou de nitrogênio de ou uhum. uma das coisas que ele se calhar não está a alimentar plantas. A parte não da alimentação. está a alimentar as plantas, Sim. acontece isso, ok? Uma, é muito importante essa parte da alimentação, a outra é, as plantas falam mesmo connosco, ok? Não é uma coisa romântica, nem de hípios, ok? <risos> elas dizem-nos, tenho sede, tenho falta de ferro, tenho falta disto e tem a ver Sim. com a tonalidade das cores, não é? Da folha, do tipo de comportamento. Vão dar não indicações. É elas dão-nos essas indicações, Sim. mas mais vale tratar logo disso no início, não é? Saber, ok, quais são as carências desta planta. Os bulbos, no geral, as raízes, este tipo de raízes, na realidade, consomem bastante o solo. Se tu olhares para eles, o que é que isto te parece? Eu, quando olho para isto, a mim parecem-me reservatórios, caixas, não é? Sim. Eu olho para as tulipas, para os bulbos, o que é que vos parece? Reservatórios, não é? Sim. Caixas, Sim. não é? Então, Sim. se é que são armazenadores, não é? Se vão armazenar água, se vão armazenar macro, micronutrientes, se eu tenho isso em deficiência no solo, é normal que eles tenham este tipo de comportamento, por isso, se calhar, é melhor começar a alimentar uh, um bocadinho mais os teus bulbos, os teus rabanetes ou, ou as tuas plantas mesmo na horta, porque o facto das pessoas estarem constantemente a tirarem a matéria orgânica do solo e a, e a considerarem isso lixo, não é as ervas e isto tudo, ao invés de fazerem uma pilha para composto ou não é lixo sai, o, o solo tem um comportamento muito interessante porque trabalha com recursos que não são renováveis, isto é, são consumidos pelas plantas, pelas primeiro são consumidos pelas bactérias, microorganismos que deixam e pelos fungos que deixam isso disponível para as plantas. Eu tenho que estar, a natureza tem que estar sempre a repor esses materiais, não é? Uhum. Tem que estar Sim. sempre a repor. Olha, é como aqui na loja Sim. temos que ter sempre aí alguém a repor as coisas nas prateleiras. No solo falta. é igual. Okay. Temos de ter sempre lá as bactérias, micro microorganismos e fungos a repor tudo isso nas prateleiras. Se eu estou constantemente a tirar a matéria orgânica Sim. Como é que eles têm material para repor? Não têm, tem, não tem. não vão ter, não sim. Não têm, sim. Sim. pronto, então é isso que acontece, deixem de considerar lixo, deixem... vejam como matéria orgânica. Alice, eu quando entro na horta e vejo assim imensas flores e ervas e só penso, e a quantidade de biomassa que eu tenho, mas não tenho que me preocupar em cobertura de solo, é só cortar e deixar, ok? Agora é isso, deixem de ver essas coisas assim, porque a natureza não trabalha assim. A Mãe Natureza, quando nós olhamos, ela não vai lá distinguir o que é que... Sim, não é? É? sim, sim. É, sim. Isto é bem mais fácil e intuitivo do que nós imaginamos. Do que, do que parece, Silvia. Deixa-me só dizer que estão a chegar muitas perguntas. Nós não vamos conseguir responder a todas aqui, mas vamos responder posteriormente, até porque estamos a chegar, a chegar ao fim, passou a voar. Oh. É, passou a voar. Mas antes de, de terminarmos, aqui eu queria-te perguntar. Que conselho é que dás a uma pessoa que queira iniciar, imagina que uma pessoa quer iniciar esta vida aqui na permacultura, qual é o teu principal conselho, qual é o teu conselho? Da permacultura ou da horticultura? da permacultura. Ok. <risos> Eu acho que o meu primeiro conselho é tentar hum, procurar formação adequada, okay. porque pode haver muita informação, mas também há muita informação disponível gratuita na internet, tem que ser selecionada, porque okay. temos permacultura com base científica, que é assim que tem que ser, e Sim. depois assim uma permacultura um bocadinho mais hippie. Não é <risos> okay. de todo, às vezes, as soluções ideais, ok? Então, tem, tem que ser ali meio por meio. Então, tentar procurar formação adequada, por exemplo, connosco nós não temos, como eu te disse há pouco, para nós o dinheiro não pode ser um impedimento para as pessoas aprenderem, por isso às vezes as pessoas têm problemas financeiros, ou seja, o que for é só falar connosco, estamos super abertos a trocas, entre outras coisas, porque Sim. cada pessoa tem as suas valências, esse será o primeiro conselho. Para a permacultura. Agora, dentro da alimentação, uhum. não é? se eu quero começar uma horta, ou seja, o que for, comecem primeiro por poucas quantidades, isto é, escolhes duas, três espécies no máximo. Sim. Se não tens experiência alguma, escolhes Sim. duas, três espécies, focas-te nessas duas ou três para cultivar, Sim. não é? E, que é para, para os teus níveis de frustração não, não aumentarem, claro. não é? sim, porque senão aumentam muito. Depois de dominares as técnicas estas, duas ou três, e passas para mais, e assim vai crescendo gradualmente. Mas é isso, claro. não sei se respondi, <risos> se isso que querias ouvir. Não, respondeste <risos> e obrigada pela, pela tua participação aqui foi, acho que foi importante para percebermos também um bocadinho e respondermos às perguntas e a perguntas que são também importantes de, de ser respondidas, mas o tempo aqui passa a voar, quando estão entretidos. Mas fiquem connosco, fiquem nos dias de, de jardim, vamos estar até domingo com vários workshops, portanto fiquem desse lado, Silvia, obrigada mais a uma vez. Nada, grande e bem a vocês. E visitem também o projeto da Silvia Aldeia do, do Val e aventurem-se na perma <risos> Fiquem connosco. Até já. Venha <risos> já.